Meu cenário maravilhoso. A minha bicicleta. Meu cenário <risos> maravilhoso. Ai, cara de boa. É mentira, ela tá na minha casa comigo, gente. Gente, <risos> eu tô comendo toda a comida dela, daí eu falei no vídeo dela. Ah! É, calma. Aquela que é contar a fofoca na hora. Estou aqui com a Paula Stefania. Essa garota, ela manja dos Paranauê, entendeu? Ela faz umas coisas incríveis no canal dela. Paranauê, <tipos> Eu falei assim, vamos unir a sua manjação com a minha manjação. Né? E vamos manjar. <risos> sabe aquela pessoa que é a sua melhor amiga que você ama de coração? Quem que é aquela sua amiga do peito que você tem que fazer de tudo, tudo, tudo para mimar bastante ela porque é amigo e não é gente? Preparei para você algumas ideias de presentes que você pode criar para sua melhor amiga para se pensar quando você ama criança, você criança, criança, para ela quando lembra dela quando você está em casa quando vida, para, ela, para, ela, para, ela, para, ela, para ela. Você pode adaptar essas ideias se você tiver três melhores amigas. Nesse vídeo aqui eu vou ter duas ideias minhas de presentes que você pode fazer para sua melhor amiga e uma ideia da Linhas. E lá no meu canal vão ter duas ideias minhas e uma da Kim. Se você não conhece o canal dela ainda, meu, o que você tá fazendo nesse mundo? A Paulinha disse que se esse vídeo aqui chegar em 150 mil curtidas, ela vai voltar pra fazer outro vídeo aqui no canal. Eu vou lá em Curitiba, na casa da Kim, porque Curitiba dizem que é uma cidade linda e não é esse clamorão aqui do Rio de Janeiro, né, Kim? <risos> Vamos nessa! Amigo é coisa pra cima. Si. precisar primeiro para uma case de BFF, é lógico, duas cases transparentes do celular que caibam o modelo do celular da sua BFF seu, né? Aí eu pego uma canetinha e desenho um coração. Só que eu vou colocar uma case do lado da outra e vou fazer como coração um completando o outro. Meio coração em cada case, né? Fica mais fácil explicar desse jeito. E aí você vai pegar um pouco de glitter maravilhoso, do glitter que você tiver na sua casa. Eu tô usando esses dois tipos de glitter, que é esse maiorzinho e o glitter convencional. Um pouquinho mais de filmagem do glitter só porque ele é muito lindo. E aí eu tô usando cola para silicone, porque eu acho que é a única que gruda realmente nesse tipo de material. Estou desenhando o coração igualzinho fiz com a caneta, só que agora com cola. Em cima dele eu vou jogar os glitters que eu vou usar. Você pode fazer uma misturinha dos dois, caso você esteja fazendo dois tipos de glitter diferente igual eu, ou você só vai jogando glitter ali mesmo e já era. Contorno todo o coração com o glitter maiorzinho. Se precisar, você pega um cotonete enquanto a cola ainda tá molhada, pra você conseguir limpar bem o cantinho e deixar o coração com um formato bem de coração mesmo, assim, dá uma empurradinha no glitter ali pra ficar tudo certinho dentro desse coração eu vou passar mais cola assim espalhadinha e com o dedo mesmo eu vou espalhando em tudo ó. Vou jogando glitter menor E aí eu coloco mais umas gotinhas de glitter ali Aperto com o dedo só na parte da beiradinha E venho jogando mais glitter pra eles virem num degradê Desse jeito aí, ó Fica uma coisa mais linda Aí você pode usar um pincel ou alguma coisa E chacoalhar o resto de glitter que, que não grudou direito E aí uma capinha de BFF já está pronta Pra você fazer a segunda capinha é a mesma coisa É só fazer o mesmo passo E você pode fazer com a mesma cor Mas eu achei legal fazer com uma cor diferente Aí eu usei minha cor preferida E a cor preferida da é Paula e Ah, eu tô sabendo que estão de olho ali no que a Paula Estefânia tá fazendo e tão curioso para ver o que que é, né? Ô Paulinha, conta pra nós aí o que que você tá pintando? fazer a pulseirinha mais fofa e fácil do mundo, você vai precisar de uma superfície de vidro, que pode ser um pirex desses que você tem em casa. E passe um pouco de detergente para a cola não agarrar. Pegue então sua pistola de cola quente e faça bolinhas uma do ladinho da outra, igual uma centopeia. E o segredinho para não ficar saindo aquela teinha de aranha da cola quente é você dar voltinhas com a pistola ao redor da bolinha até toda a cola se soltar. E para não grudar uma bolinha na outra, espere a bolinha anterior secar um pouquinho, pra fazer a próxima. E quando chegar no final, cole uma argolinha de um lado e do outro você vai unir um fecho a uma argolinha e colar na última bolotinha dessa, passando mais cola por cima. Desgrude do vidro e pinte na cor que você quiser usando esmalte de unha. Faça uma pra você e outra pra sua amiga. Ou faz um montão e dê de presente pra todas as suas BFx. When Nosso próximo presente de BFF é uma camiseta. Para isso, eu vou precisar de duas camisetas brancas: uma no meu tamanho e uma no tamanho da minha melhor amiga. Para mim, eu peguei P, né? E para Paula e Stefania, que parece uma formiguinha, eu peguei PP. <risos> e para conseguir pintar as duas do mesmo formato, eu vou ter que fazer uma dobrinha ali, ó, básica. Eu dobro a manga pra dentro e dobro assim, ó, contando uns dois dedinhos assim, ó, da parte de... pra baixo do sovaco, entendeu? E eu faço a mesma coisa na outra camiseta e coloco uma exatamente do lado da outra. E aí, eu tô fazendo uma marcação toda usando um lápis. É importante que os arcoíris tenham o mesmo tamanho. Então eu coloco as partes onde a gente vai se encontrar, sabe quando a gente se abraça e encosta um arco-íris no outro? Então, é tipo assim, você vai colocar ali e vai fazer o desenho de todas as linhas do arco-íris para que elas saiam do mesmo lugar e fique bem parecido, deu para entender? Depois disso é só você desenhar o arco-íris de boa, assim, você puxa o arco todinho e desenha a nuvem. Quando o seu molde estiver todo desenhado, aí é só você pintar. Ah, mas antes de pintar, é importante você colocar um plástico, um pedaço de papelão, alguma coisa dentro da camiseta porque se você pintar lá na frente, é capaz de penetrar a tinta no tecido e na hora que você para vestir as tuas costas estarem toda manchada porque entrou dentro do tecido e manchou as costas também então o plástico vai evitar que isso aconteça aí pinte gente seja feliz pintem da melhor forma que vocês conseguirem do jeito que fique mais bonito se vocês quiserem fazer algo mais juntinho se vocês quiserem fazer linha reta o importante é fazer com calma que seja divertido aí essa parte você pode entregar para sua melhor amiga e vocês duas pintarem cada uma pinta uma camiseta né porque não almoçando! <risos> Voltei. E agora, bem delicadamente, eu vou contornando a minha nuvem. Eu tô usando tinta preta. Eu vou bem devagarinho, né? com um pincel pequenininho, pintando a minha nuvem toda, contornando ela. Quanto mais devagar e com mais calma você fizer, mais bonitinho vai ficar. Entenderam? Terminei de contornar a nuvem, fiz uma carinha fofinha, né? Porque eu não sou obrigada a nada. <risos> e aí é só você esperar secar, gente. Eu recomendo que vocês esperem de um dia pro outro pra secar bem, bem, bem. E aí você já pode ser com a sua amiga como um arco-íris que se completa. Ai, que filosófico. Um beijo. Stop!